Bom, boa tarde gente, beleza. Primeiramente, antes de começar, é, queria agradecer a Campus Party pela oportunidade aí de, de estar compartilhando um pouco de conteúdo aí para a comunidade. Agradecer o pessoal da Távola aí também, que sempre apoiou e todas as campos que eu participei. É, bom, a minha proposta aqui nessa palestra é apresentar um pouco sobre o metodologia TDD um pouco sobre o modelo V também que é uma outra metodologia que o foco mesmo é entregar qualidade num um código é, eu ia fazer eu preparei um demo aqui só que pô aconteceu alguma coisa com o computador na, na vinda aqui eu sou de Minas Gerais vim para cá aconteceu alguma coisa com o computador que eu não estou conseguindo conectar o HDMI nele mas depois o depois da palestra se vocês quiserem tiver alguma dúvida aí para ver como que funciona mesmo na prática eu vou estar aqui na, na, na bancada para mostrar para vocês como funciona. Ou pelo menos como eu desenvolvo. Bom gente, é, vamos começar. É, primeiro, vou falar um pouco sobre mim. Né? É, eu sou desenvolvedor full stack no, no Clube Petro. O Clube Petro é uma empresa de, que a gente entrega é, resultados para revendedores de combustível. A gente faz BI, pão de fidelidade, a gente entrega vários produtos para eles. É, sou formando em engenharia da computação na Unifei. É, e também sou criador de conteúdo no Nedizão, que é uma comunidade de São Paulo. Eu sou de Minas Gerais, só que eu disponibilizo muito conteúdo para eles via Medium. É, acho que devo ter uns 5 posts meus lá, utilizando a publicação deles. Bom, para começar a ideia de testes automatizados, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que são testes de, no seu conceito. né? Testes, é importante você, é, todo mundo entender que testes é algo natural e você não consegue escapar dos testes em si. É, pô, Eu tô testando esse microfone nesse momento, tô te, a gente está testando esse projetor, só que eles só estão atendendo as expectativas, eles só estão funcionando dessa maneira, porque houve muitos testes que garantem a qualidade da promessa ser entregue. E isso leva muito também para o seu software. Se você quer entregar qualidade no seu software, você vai ter que testar ele. E testar bastante. Bom, é, só que a gente entra em um contraponto. Né? Hoje, né, no desenvolvimento, a gente, tem, a gente trabalha muito com, com metodologias ágeis. Onde o desenvolvedor tem, encontra uma, um paradigma muito forte, que ele tem que entregar rápido e ao mesmo tempo com qualidade. E isso é. é um dos maiores, eu digo, um dos maiores paradigmas do desenvolvedor hoje. É, segundo a prova, o próprio. o princípio 7, o manifesto ágil, software funcionando é a medida primária de sucesso. Só que esse funcionando é muito relativo. Você pode. O que é funcionando, sabe? Pô, eu fiz minha API lá, é, fiz todos os endpoints certinho, testei no Postman. Isso quer dizer que funcionou? Sabe? Ah, eu consegui a resposta que eu quero. Isso quer dizer que está funcionando 100%? Eu preciso, ter um, eu preciso ter uma carga de testes, um, uma metodologia por trás disso, para garantir a qualidade do meu software. Bom, é. E com isso, a gente entra num ponto. Por que que deve, é, não está parecendo muito bem né, o GIF. É, por que, que a gente deveria automatizar os testes? Né? Porque a, pelo menos a primeira vez quando eu entrei em contato com, com a automatização de testes, para mim não, pare, não, não fazia muito sentido. Pô. Ah, eu vou ter que programar para fazer testes para ver se meu software está funcionando. Eu estou perdendo meu tempo, quando eu poderia realmente só estar tá programando lá, desenvolvendo, entregando funcionalidade rapidão. Só que, é, como eu disse anteriormente, a questão de, do, do teste de software é grande parte por causa da sua qualidade. E também a automatização é exatamente o contrário do que se parece. Você automatiza para você ter mais tempo. É, esse cara, eu tentei pronunciar há muito tempo, o ele diz né, no, no livro dele, que o principal motivo de se adotar uma ferramenta de automatização deve ser a diminuição do esforço associado ao teste de um novo produto ou de uma nova versão de um produto existente. Ou seja, a gente automatiza testes para a gente garantir que a gente está entregando qualidade no nosso código, a gente está é, para pra poupar o nosso tempo, e contemplar todos os testes que a gente deveria fazer, desde o começo. Bom, é, só para é, um, vocês entenderem mais ou menos como que funciona, é, vamos imaginar que você pô, cê, é, te passaram o objetivo aí de entregar uma funcionalidade nova, um endpoint novo, é, te passaram as regras de negócio, te passaram a documentação e você vai entregar a sua primeira funcionalidade. Vamos supor que você demora 5 minutos para entregar sua primeira função. É, desculpa, você programou. Vamos supor que você demora 5 minutos para testar a funcionalidade na mão. Beleza. Daí, você entregou a primeira funcionalidade, beleza, entregou o sprint certinho. Daí, nessa segunda funcionalidade... Espera oh, aí. Nessa segunda funcionalidade... Pô, legal, você entregou sua segunda funcionalidade, mas é importante você testar, é, testar também a sua primeira funcionalidade para ver se o desenvolver dessa segunda funcionalidade não atrapalhou algum, alguma regra de negócio da sua primeira funcionalidade. Sei lá, você mudou alguma coisa no banco, você interferiu alguma coisa no código da primeira. É importante você sempre estar testando isso. Daí beleza, você testou a sua, segunda, a, a sua segunda funcionalidade, testou a terceira está tá clicando mais do que eu deve, que deveria, ter só a terceira, ter só a quarta, quinta, e, e você vai olhar no total, você, é, só nesse processo de testes você teve que investir 75 minutos no seu processo de testes. E, e como eu disse antes, no, no, no mercado que a gente vive hoje, onde os recursos são cada vez menores para os desenvolvedores, o tempo cada vez mais curto, o pessoal quer ver que entregar as coisas cada vez mais rápido e com qualidade, isso realmente é um problema para a gente, entendeu? Bom, a, agora vou mostrar para vocês, utilizando mais ou menos o, a metodologia de teste, que eu vou explicar melhor mais para frente. Mas com a metodologia de teste, por mais que você é, invista mais tempo desenvolvendo o teste, beleza, vamos supor que você dê, demora 10 minutos, o dobro do tempo, para desenvolver o teste, a, a, a, os testes automatizados da função 1. Na função 2 você vai demorar o mesmo tanto de tempo, mesmo tanto de tempo. na função 3 a mesma coisa e assim na 4 e na 5, sendo que o seu tempo, você é, logaritmiza o seu tempo de acordo com com as funcionalidades, porque você já desenvolveu os testes automaticamente. Quando você desenvolveu a função 3, você não precisa testar a 2 e a 1, você simplesmente aperta um botão lá e você vai ter essa, esse teste aí já programado, já desenvolvido para você. Por mais que demore muito mais tempo, no final você vai ter um retorno mais positivo. Bom, é, agora... É, entrando um pouco mais no, nos tipos de testes que a gente tem, a gente tem essa pirâmide, acho que essa pirâmide é a mais importante de testes automatizados. É, testes automatizados em si, a gente tem três grandes áreas, né? os testes unitários, os testes de API, e os testes de interface. Aqui do lado, você tem as porcentagens, que devem ser quanto tempo você deve dedicar realmente ao desenvolver esses testes os testes unitários devem ser é, você deve dedicar mais tempo, principalmente porque ao contrário dos testes de interface, eles são testes caixa branca. O que, que isso quer dizer? Vamos supor que você deu um é, você testou a sua sua funcionalidade. É importante também é, falar que esses testes unitários são testes da, das suas funções separadas. Se você pô é, o login, ah, vamos testar o login de usuário. Está funcionando certo? Esse é o seu teste fun... funciona. É, o seu teste separado seria o seu teste unitário. De cada função separada. E eles são, maior parte do tempo, pelo fato de serem teste de é, teste caixa branca. Porque se der errado o seu teste, você sabe exatamente onde está o erro. Que é o erro no login, erro no. Sei lá, você tem uma calculadora de soma, subtração, multiplicação, um negócio bem facinho. É, você sabe se, se o seu teste, seu teste unitário de soma estiver errado, você sabe que o problema está na soma. Entendeu? É, e agora, subindo um pouco mais, a gente tem, nós temos os testes de componente, os testes de integrativos e os testes de API. É, o teste de componente é mais ou menos você junta algo que faz sentido para você. Por exemplo, como a gente está entrando no bastante login. Né? Imagina que o cara fez login o cara cadastrou um livro numa biblioteca, por exemplo, e depois fez logout. Você testar essas três é, funcionalidades, ele fez login, ele pegou o token, o que, que ele fez com o token, é, cadastrou um livro. Você testar essas três funcionalidades, é, é, essas três esses três testes unitários de forma conjunta forma o teste de componente o teste de integração também é, por fim você é, ter o teste de API também conhecido é, também uma derivação dele seria um teste de contrato quando vocês trabalham com microserviços e tal você é, um serviço comunicando com o outro você consegue ver mais ou menos é, o que você está esperando de receber como resposta dado informação e que você realmente recebeu isso aí seria mais ou menos esse teste de contrato, e lembrando que assim, é, você deve dedicar menos tempo nesses tipos de teste, porque eles não são testes tão caixa branca como são os testes unitários. Os testes unitários são, é, desculpa, os testes de API, esses testes aqui, por exemplo, os teste de contrato, se apresentar erro esses testes, você não sabe quais APIs, é, quais os seus microserviços, por exemplo, está com falha, entendeu? Você você vai ter que passar um processo muito mais investigativo para conseguir encontrar o um erro nelas. entendeu? E por fim, o testes de interface gráfica, é, você utilizando Selenium ou qualquer outro software, é, seria mais testes de front, é, são muito importantes também no seu processo de teste. Só que assim, é, dedicar menos tempo justamente por ser teste de caixa preta. Você não sabe exatamente se apresentar erro, você não sabe exatamente onde está o erro. Seu erro está no front, seu erro está no back e, e tal. E por fim, também, é, por mais que esses testes automatizados te ajudam muito no processo de teste, você não pode abandonar o teste manual. É muito importante ainda você ter pessoas terceiras testando seu software, testando um beta, testando... Até porque... É, existe um conceito chamado ad-hoc, que pô, você está desenvolvendo, você tá, mesmo você desenvolvendo seus testes automatizados, a, o seu, a sua noção de seu teste passar ou não pode estar tá um pouco viciada, por mais que você não queira, porque você que está desenvolvendo, entendeu? Talvez você dá tá na mão de outra pessoa, ela consiga é, explorar o seu software de uma maneira que você não pensou ainda. Por isso mesmo que é bacana você abrir uma, é um teste manual... É, pô, é, voltando no conceito de microserviços, e se tiver com microserviços Kubernetes, você direcionar uma parte do seu tráfego para uma, uma nova versão do seu software. É, é muito importante isso, que você tem dados orgânicos, você tem dados mais reais do seu software. Bom, é, bom agora que a gente já abrangir um pouco do, dos tipos de testes e, do, e do, do conceito, nada faz sentido se a gente não seguir uma metodologia. Os testes automatizados eles existem desde que existe engenharia de software por si. É, e o primeiro, a primeira metodologia que, foi, que, que contempla os testes automatizados, de como você deve encarar os testes automatizados, é o modelo V. O modelo V é um modelo antigo, é um modelo de 1990, é, e ele tenta. Ele, e, e ele abrange um pouco os testes automatizados, que seria integration test e verification, né, junto com implementação, junto com, com essa parte. E ele também encara que você, a maior parte do seu desenvolvimento de testes tem que ser na parte da implementação. Só para explicar um pouco melhor, como esse daqui. A parte da esquerda é a definição do projeto, é o seu gerente de produto, o cara lá de negócios, que vai definir as regras de negócio para você e vai escrever, vai deixar bem claro, bem documentado para os desenvolvedores, para os engenheiros de software, é, como eles devem ser implementados. A partir daí eles começam a implementação, né, que é o, a base do V e, e para contemplar, para ver se a, é, as expectativas que o, era para ser entregue do software, tem esses testes aí da parte da direita do V. E é interessante também que, assim, é, ele, no modelo V, você tem, pouca parte dos testes são de testes automatizados mesmo. Sabe? É, ele considera muito mais implementação, na, na literatura de, de, ele se diz, é, para dedicar simplesmente 20% que, é, você não precisa ter todos os seus a, o seu, as suas funcionalidades né os seus endpoints contemplados simplesmente os mais é, como posso falar é, os mais sensíveis mesmo e, e é isso então é, mais para frente vem um cara chamado Kent Beck que inventou o famoso TDD né que tem bastante hype hoje maioria das vagas de emprego, a ah, diferencial é TDD. É, o TDD é uma ferramenta muito importante, principalmente porque ele consegue entregar, é, segundo a literatura e segundo é, pesquisas já contempladas, ele consegue entregar mais co coesividade no seu código, mais qualidade e, e até mesmo servir como documentação do seu próprio código. Como ele funciona? A primeira coisa que você faz é você pegar a documentação, o, as regras de negócio que o, o seu gerente de produto, seja lá quem define essas coisas para você, você vai pegar o que você tem que fazer e vai fazer um teste segundo essas regras de negócio. Como que você vai fazer esse teste? Bom, você já sabe mais ou menos os dados que vão entrar na sua função, no seu teste unitário, e você sabe o, a, as funções que vão sair do seu teste, é, é, desculpa, da sua função que você vai desenvolver. Então, você simplesmente Desenvolve um, um, um código que, chamando é, uma entrada é, genérica, você é, chama a função e vê se a resposta, segundo essas informações de entrada, co, é, corresponde com as regras de negócio, com as expectativas do seu código. Ou seja, a primeira coisa que você faz é escrever o teste. O seu teste vai falhar porque você não tem nem, nem sequer a função implementada. A partir daí, você vai escrever um código que faz essa função passar. Você desenvolvendo o código e garantindo que a sua função passe no, no, no seu teste, você, é, você, é, o seu código está entregue, de certa forma. Né? A terceira etapa é você entregar código mais limpo, código mais coesivo, um código que faz mais sentido, um código mais documentado, o que faz sentido dentro da cultura da sua empresa. Bom, só uma curiosidade, quem inventou o, o TDD, né, o grande guru do TDD, é o Kent Beck. É, ele, ele foi lá pela época de 2019, 2009, 2013. Só que, é, segundo a documentação, é, teve um projeto da NASA que usou algo muito semelhante que o Kent Beck falava em, 2000, é, em 2009, 2013. É, esse projeto aconteceu em 1960, é, para os engenheiros lá é, da NASA que estavam desenvolvendo uma a, a proposta era uma nave tripulada os engenheiros eles chamavam o pessoal de desenvolvimento é, eles já tinham um, uns testes já planejados e ba bastava os, os desenvolvedores fazerem esses testes fazerem sentido esses testes passarem é, hoje conhecido né, os pioneiros de TDD realmente foi a NASA Acho isso uma curiosidade eu, pelo menos a, o muitas fontes não citam isso eu achei isso Bastante interessante. Né? É, ah, tá. Bom, é, como eu disse para você, né, o modelo V você não contemplava muito os testes unitários, só que ele fazia bastante sentido nessas regras de negócio como deveriam ser, seguir. A, a solução, a, a, não a solução, né, mas a, a fusão dos dois fez esse teste V 2.0 onde você tem todos os seus testes de, de API, contemplando as regras de negócio no desenvolvimento. E o código embaixo, que faz mais sentido nos dias de hoje. É, por fim, só um, tem, tem um, um caso, né, um case da Microsoft, que eles testaram, é, é, eles pegaram dois, dois projetos, um com pro TDD e um sem TDD, e, e a partir daí, eles viram que a qualidade do código com, com a aplicação de TDD foi de 2,6 a 4,2 maior daqueles projetos que não tinham com TDD. Só que, apesar disso, o tempo gasto para desenvolver esses projetos em relação à complexidade era de 15% a 35%. Ou seja, é importante a gente ver que TDD é uma função, uma, um, uma metodologia que entrega mais qualidade para o seu código mas é uma metodologia que você tem que investir tempo, entendeu? É, é pô, dependendo da sua realidade, você está com a agenda apertada, você vai ter que entregar as coisas. Com certeza você vai ter que deixar alguns testes unitários passarem, entendeu? Você não vai contemplar todos os testes realmente que você deveria entregar. E é, isso realmente assim é muito bonito na prática, é na, na teoria, né? Mas na prática acaba que você vai deixar alguns testes passarem, e o que é considerado saudável para o código, seria mais ou menos 80% do seu código ser contemplado por testes unitários. Por fim, é, só algumas tecnologias que eu utilizo, que fazem sentido pelo menos para o nosso modelo, é, a gente trabalha a gente tem um monolitão né, no, nosso, no nosso sistema, que a gente usa é, a gente explorou as três ferramentas, a gente acabou ficando com o MS Test. Mas, sendo bem sincero, a XUnit é, é a mais importante assim, em questão de testes. E para o nosso caso de Node, que a gente está mudando um pouco o nosso cenário, mudando para microserviços o Mocha também é muito bacana. Bom, gente, é, agora, deixa eu ver o tempo. É, eu tinha Preparado um demo, né? Que ia ficar bem bacana. Eu, inclusive, até fiz um, uma piadinha falando que, que não ia dar certo e acabou que não deu certo mesmo, entendeu? É, é, mas, enfim, é, eu vou abrir espaço para perguntas. Eu vou estar tá lá na minha mesa. Se vocês quiserem ver mais ou menos como que funciona na prática, pelo menos como que eu faço, eu vou estar tá lá na minha mesa. Eu vou estar tá muito, muito feliz em ajudar vocês. É que alguma coisa aconteceu com o meu HDMI na viagem, eu não sei o que aconteceu. Beleza? Obrigado, gente. Ah, meu e-mail também, se alguém quiser contato, alguma coisa. Alguma pergunta, gente? Oi? É lá no... Pô, me... eu vou sair aqui, eu vou direto para minha mesa, vai estar lá. Não, é, é que assim, é, para mim faz muito mais sentido esse TDD com com um case mesmo, com um demo pronto. Só falar teoria realmente não faz muito sentido, mas eu vou estar lá, vou mostrar um pouco para vocês, tá?